aula em casa para você aprender a fazer os exercícios da melhor maneira possível. Eu sou o professor Emílio Júnior, hoje nós iremos praticar nesta aula os exercícios envolvendo as panturrilhas, eu irei mostrar a panturrilha, como se fazer o treinamento para as panturrilhas. Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é colocar suas mãos, seja ambas as mãos em contato com a parede, dessa forma, os pés têm que ficar paralelos à largura do seu quadril e você vai ficar na ponta dos dedos, os pés voltou, ponta dos dedos, os pés voltou. Você fazendo esse tipo de treinamento, você vai conseguir ativar bastante a musculatura das suas panturrilhas. Caso você tem equilíbrio, tem a facilidade? Você pode colocar ambas as mãos na linha da cintura, subir, descer. Não descanse embaixo, subiu, desceu. Suba o máximo que você puder, fazendo este movimento. Professor, mas tem um número de repetições que eu deva fazer? Primeiro, você tem que entender que você tem que ter a liberação do seu médico. Teve a liberação do seu médico? Você é iniciante? Começou a sentir que as panturrilhas começaram a queimar, você já está tendo dificuldade na hora da subida, você já não está conseguindo subir com tanta facilidade, aí é hora de você dar uma parada. Agora, se você já treina há mais de três meses e você quer dar uma progredida no treinamento, fazer aquela progressão do treinamento, o que que você vai fazer? Você vai fazer a panturrilha normal, o máximo que você conseguir. Mas professor, qual é o máximo? Eu não sei qual é o meu máximo. É simples entender. A queimação vai começar nas pernas, vai vir para a parte posterior da sua coxa e vai chegar aqui no glúteo. Quando chegar no glúteo, no bumbum, aí você sabe que realmente você já está atingindo o máximo da sua panturrilha e você fazendo sempre dessa forma. Erros que você não pode cometer. Vamos lá, o primeiro erro é fazer o movimento de panturrilha, voltar. Fazer o movimento de panturrilha, voltar. Não, não faça esse pêndulo. O que você tem que fazer é subir, descer, subir, descer, ok? Assim você vai conseguir atingir todos os seus objetivos e ter aquela, aquele visual da panturrilha muito atrativo, bonito e mais forte. Não deixe de assistir os próximos vídeos que virão a seguir. Muito obrigado por você assistir, se inscreva aqui no canal e até nosso próximo encontro.